Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante. Chegaram na hora certa aí, ó. Festival Especial de Pimentas, melhores pimentas do nosso Brasil. Vamos lá degustar? Vamos! lá? Bom, deixa eu apresentar aqui pra vocês aqui, que é o nosso primeiro festival aí das melhores pimentas do Brasil. Todo mundo aqui já degustou, as meninas aqui já degustaram. Não, a gente não degustou. A pimenta? Não. Tá. Vamos lá, por favor. Gosta mesmo? Fica aqui, à vontade. Aqui, ó. Eu gosto dessas aqui, ó. É, né? Sim, Quer também, Coração? Ah, Você vai experimentar? Que... Sim. Nossa, tô nossa. vermelha. Cadê o ar-condicionado daqui desse lado? Não, não, não pode. Nossa Tem senhora. Mala <risos> do céu. Que valor é esse? Ah, não há. Olha, olha, olha isso. Tá lá lá. Não, não, tá nossa, vai Olha isso. Você tá nossa. oferecendo uma pimenta? Uma pimenta, pimenta esquenta. Ai, sai daqui. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante, né? Estamos Olha, aqui com hoje, um de de pimentas, uma surpresa no Brasil. palco. Vocês vão muito, ri muito daqui a pouquinho, daqui a aqui, pouquinho. Ó, que maravilha, tá vendo? Violi, eu falei até lá. As meninas aqui, ó, entrou que degustou também, adorou. Não, Entendeu? Não, degustamos, não. não degustamos não. Ah, vocês ah, estão de brincadeira. Não, não. Que mancada. <risos> Pera aí, então. Vem aqui, meninas. Ai, ah, que delícia. Depois... Tá? Fica à vontade, meu amor. Ah, eu gosto assim. Amor, oh, pode comer, bebê. Olha que delícia. Vê se é boa. Nossa! É hum. forte ah? mesmo. Já tô até suando. Já. É não é? Olha que delícia. Não é bom, é mesmo. Não é é Ah, Nossa! Hum, o que, que é isso? É, é pimenta, é O é, é que, que é isso, meu? Pimenta? É isso é que é, é isso não, bom, nossa, nossa, que Não, é Nossa, calma. Tá muito é bom. Bom. Nossa, é é Tá pimenta, É pimenta, é pimenta querido. Aqui, meu amor. Aqui, ó. Seguinte. Nós estamos aqui no que? No primeiro festival das melhores pimentas do nosso Brasil. Todo mundo aqui veio pra degustar. Então, eles degustaram, as meninas que degustou amor. Entendeu? Não, a gente não degustou nada, não. Tô aqui, não, não, tô, tô, não, tô, tô, não tô, Estão de brincadeira. Não, sério. Não que mancada, Perdão. A sabor. Ai. Aqui, ó. Eu já dou pra vocês, tá? Você vai gostar, viu? Eu gosto. Ah, Essa Ai. daí gosta é uma pincelha. Essa daqui tá eu gosto. Boa. Boa. E aí? Nossa. Nossa. nossa! É forte do até. Você tá bem. Gente, não tem ar-condicionado? Não tem, nossa! Ah, não! Dá uma pimentinha pra ele. Dá aqui é uma é uma é pimentinha não pra ele aqui, ó. Porque, ó... Vemos com o céu! Que horror! Oi, João, tudo bem? João, eu adoro andar na praia, mas tem seus imprevistos, né? Roda aí! Ai, moço! Ai, bicho! Que palhaçada é essa, Thiago? Que p*** é essa? Tu tá louco? O que foi? Que palhaçada! Pegou o c***, Thiago! Não, tá tudo bem o quê? Não. Para de gato, Thiago! Perno! Ficou maravilhoso. Ai, moça. Ai, mas... que é isso? Que isso? Que isso? O que que te picou? O que que te picou? Você tá se jogando em cima do meu marido. jogando tá se jogando em cima do meu marido.